Boa tarde a todos, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui mais ou menos o funcionamento desse timer digital aqui é, Eu vendo ele no Mercado Livre, se alguém tiver interesse aí tá? Vou deixar o link para a compra dele na, na descrição Eu vou tentar rapidamente mostrar aqui como é que ele funciona Esse modelo ele tem uma trava aqui, trava de segurança para ninguém ficar mexendo aqui nele Sem, sem autorização ou conhecimento e para tirar essa trava, você tem que apertar 4 vezes o CR aqui. Ó. Ele tirou a trava, eu posso alterar já os valores dele. Aqui agora, como ele está no relógio, apertando hora, já vai adiantar a hora, minutos, já vai adiantar os minutos e assim por diante. Dia da semana, mesma coisa, dia. E para programação dele, é, deixa eu limpar essas programações aqui. Ó. Agora são 15h23, né? eu vou programar ele para ligar as 15h25. Programação 1. Ó, todos os dias da semana, se eu apertar dia aqui, ele vai mudando. Mudando os dias da semana. Todos os dias da semana às 15. 15 e 20, eu acho que era isso. 15 e 25, né? Ele estava lá. 15 e 25, eu ia programar. Essa é a programação de liga. Programação de desliga. 15. Todos os dias achando semana já, já já se colocou ali 15 26 vai desligar no caso 26 15 15 horas ele está em modo automático que eu posso mudar para mano off automático on automático então vamos voltar ao relógio ó. vamos rapidamente alimentar ele aqui a fontezinha 12 volts que eu tenho aqui, ó. Ó, 14,24. Hum, eu acho que não deu certo. Alimentei ele errado. Positivo tem tem lado para alimentar. 14,25. Ele tá ligado, os 14,25... Voltou a travar, ó, 30 segundos sem mexer no, no timer, ele voltou a travar, travou novamente. Se nós formos ligar aqui o multiteste e verificar aqui, ó, nós temos passagem de energia aqui neste contato que fica na parte traseira dele. Então, temos passagem de energia. energia. Então, vamos aguardar ele desligar agora, que ele está em modo alto. Então, foi programado ele para desligar as 1526, né? Vamos aguardar mais 10 segundos, ele vai Desligar e nós vamos testar de novo ali o contato para ver que ele não tem mais passagem de energia. Desligou. Vamos lá. Não, tem, não temos mais passagem de energia no contato aqui. Então é mais ou menos isso. Ah pra, pra vamos destravar ele aqui de novo. Vamos ver a programação, eu não quero mais essa programação aqui Só ir na programação, CR Só que tem que Programar, é, cortar o ligue e desliga né? Ó, CR novamente Cortou a programação é, Não tem mais essa programação Não tem no caso aqui nenhuma programação Ó, Aqui eu voltei a bloquear ele E aqui é o modo Opa Vamos desbloquear né? Modo off Modo alto, modo on auto você ligar ele manual E aí por diante já. Deixa em modo automático Quando deu o horário que eu programei ele volta a ligar novamente É isso Como já disse, vou deixar o link para quem quiser comprar aí no Na descrição do vídeo Acho que é mais ou menos isso Qualquer dúvida, deixa um perguntinho aí no, Nos comentários aí Que eu vou ter um, todo o prazer em responder vocês Obrigado Uma boa tarde